O segundo volume da Almanac Guará chegou. Será que manteve a qualidade? Vale mesmo a pena assinar? As histórias compensam o preço? Vem que hoje eu te mostro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Meu nome é César Vilauba e sejam bem-vindos ao Revolta Nerd. Para quem não sabe, a editora de quadrinhos Universo Guará está lançando um almanac que promete trazer em 112 páginas, três histórias originais e uma independente. Bem aos moldes dos antigos formatinhos, onde em um só quadrinho tínhamos mais de uma história. Fizemos um vídeo sobre o lançamento do primeiro volume. Você pode conferir clicando no card ou no link que deixaremos na descrição assim como o primeiro volume este está excelente pagar menos de 26 reais por mês para acompanhar histórias de alto nível e de gêneros diferentes compensa muito lembrando que se você assinar neste mês de junho de 2021 você começará pelo terceiro volume vamos deixar o link do site deles na descrição querem ver mais quadrinhos brasileiros por aqui Deixem nos comentários Começando com santo, Salvador e seu Zé são convocados para recuperar a lança de São Jorge, que está nas mãos de um pastor que controla seus fiéis. Junto de Salvador e seu Zé, temos Cissa, e com os diálogos envolvendo a personagem, podemos especular algo sobre o passado de Salvador. Novamente, a narrativa está ótima e dinâmica, tendo rapidamente o chamado para a aventura, o desenrolar e o desfecho. Tudo isso em 24 páginas, e uma ótima crítica à intolerância religiosa. Chega a dar até impressão que a quantidade de páginas está na medida certa. Se diminuísse, ficaria rápido demais. E se aumentasse, ficaria mais informações do que realmente precisamos. Mas é só impressão mesmo. Seria muito legal ver uma história mais longa dos personagens. Talvez em uma edição única. Ou com a introdução em um volume do almanac e a conclusão em outro. Em Ecos, a segunda história do Almanaque, vemos que Kenneth e seus companheiros embarcam no 11 meia, um trem que passa pela torre, a cidade onde moram. Eles são recebidos por um robô que aparenta ser muito amigável, mas que esconde alguma coisa. Aqui temos o primeiro vilão do quadrinho, diferente do primeiro volume, onde eles apenas recebem a missão. Por mais que seja o primeiro quadrinho do Lauro Silva o roteiro está muito bom. Ele trabalha muito bem o suspense dentro do trem. E juntando isso aos ótimos desenhos, temos um ar bem claustrofóbico. Na terceira história, temos Cidadão em Comum. Zika, o criminoso do volume anterior, é encurralado pela polícia. Enquanto isso, o personagem misterioso Klaus tenta convencer nosso cidadão em comum a ajudar o criminoso. Mas, peraí, ajudar um criminoso? Por quê? Então, leia para saber. Essa história é um misto de temas, fala um pouco sobre a violência policial, o desenvolvimento social e ainda pessoas que acreditam na teoria da conspiração. Você pode ter qualquer posicionamento político, mas vale a pena ler para refletir. E por último, temos o segundo tempo. O técnico Tobias finalmente chegou no 30 de junho, mas como sabemos, o time está afundando. Ele terá que enfrentar jogadores traiçoeiros e reerguer o time, já que a diretoria está pronta para vendê-lo. A continuação da história independente iniciada no primeiro volume do Almanac está ótima, mas infelizmente acaba aqui. Como a Wiki cresceu assistindo Super Campeões, eu queria muito ver essa história sendo lançada mensalmente, acompanhando toda a fase do 30 de junho no Paulistão. Vamos deixar o link do site da Guará na descrição, lá você também encontrará outros quadrinhos 100% brasileiros, inclusive o novo lançamento Criança Índia, que conta as aventuras de uma criança índia que assassina friamente os invasores da floresta amazônica, com o roteiro de Rafa Campo e os desenhos de Álvaro Maia, já garantimos o nosso, garanto o seu também. No mais é isso, espero que tenham gostado, não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos, até o um próximo vídeo.